Vou testar a nova Bi no Brawl Stars. É, meu amigo, mudou e tá linda. Mas, meu amigo, se liga porque tem novidade nesse vídeo. Eu vou comprar e você vai ganhar. Então, se liga aqui no canal Bruno Clash. Okay. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área.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 E é o seguinte, neste momento eu também soltei um vídeo lá no meu canal secundário, onde eu vou lá, vou tentar fazer vídeos todos os dias de Brawl Stars. Pra galera que gosta de jogabilidade de Brawl Stars, bastante vídeo de Brawl Stars jogando, eu vou postar lá vídeos diariamente. Então, os Bra o Brawl Stars aqui continua normalmente, é, de tempos em tempos eu vou soltar os vídeos mais especiais. E lá no canal secundário, vídeo todos os dias de Brawl Stars, beleza? Então é o seguinte, pra você que quer ganhar também a nova bi Lá no meu canal secundário, nesse novo vídeo, eu vou dar a nova Bi pra vocês, beleza? Então vai pra lá agora e comenta no link que tá aqui na descrição, hashtag VimPelaBi, beleza? Então é isso, manos, e vamos ver o que, que vocês vão ganhar no vídeo lá no canal secundário. Eu tô aqui na minha conta, já na conta principal, e o que a gente vai fazer é ir aqui diretamente pra loja, rapaziada. Na loja, a primeira coisa que eu vou pegar é o duplicador de ficha, de grátis, de grátis também, Vou comprar o um acessório também pra testar, mas daqui a pouco, porque a ideia principal é pegar a nossa queridíssima Bibisouro na loja. 150 gemas, a Bibisouro, e é o prêmio que vocês vão ganhar também lá no meu canal secundário, beleza? Bom, então é o seguinte, rapaziada. Para isso, você tem que vir aqui e colocar o código Clash, meus amigos. Você vai ajudar o canal BrunoClash e não vai gastar nada a mais por isso, beleza? Bom, colocou o código Bruno Clash, já tá liberado pra vir aqui pegar a nossa queridíssima Bibi Zoro. Vamos testar a nova Bibi aqui no Brawl Stars. Então, peguei aqui 150... Olha como é linda, mano. Olha como é linda. 150 gemitas, peguei a nova Bibi Zoro. Vamos testar ela aqui junto com vocês. E como eu disse, lá no meu canal secundário eu vou dar 150 gemas pra uma pessoa pra poder comprar também. A Bibisouro. Então vai pra lá agora, o link tá aqui na descrição. E bora parar de conversar e vamos colocar a nossa Bibisouro e ir pra partida. E tá aqui a Bibisouro colocada aqui. Agora é só mostrar pra vocês os detalhes dessa nova skin. Que linda que tá a Bibisouro! Olha que bonita! Cara, a mochilinha dela tá top demais! Tá linda realmente a Bibisouro! Então chegou o momento da gente selecionar e partir pra partida! Porque eu quero testar a Bibisouro! Então. Só vamos Vamos lá então, primeiro modo caça estrela Vamos ver se vai dar bom então Eu tô com a Bibisouro por aqui E agora chegou o momento de vermos se isso vai funcionar Hein, meus amigos Vamos lá, já dei ali a, a minha entrada Opa, já botei pressão ali Meu amigo Já conseguimos resolver a parada ali E agora a gente começa a se preocupar em dar o dano aqui hein? Ó, Deixa eu ver aqui, vamos dar um tempo Calma, ela tá esperando ali, ó. Vamos dar o dano ali. Opa, beleza, meu amigo. Maravilha aí. Ajudamos a finalizar. E agora, a gente. Uh, mano. Ai, ai, ai, Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Já entrei lá de novo, já entrei lá de novo. Deixa eu escapar. Ai, não escapei, não. Vamos ver. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. 14 a 8 pra nós, tá tudo tranquilo. Por enquanto, escapando de todos os danos aqui de leve. Vamos ali dar o dano de novo. Boa, boa. Nossa, mano, batemos bastante finalizou. Boa, é isso. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia aí pra gente poder conseguir. Boa, peguei de novo. Peguei mais uma. Peguei mais uma. Uh, quase, quase, quase, quase. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Opa. Opa, travamos. Ai, quase, quase, quase, quase. 16, 17. A gente precisa fazer pontos, hein? Precisa matar a gente ali. Vamos ver como vai estar, tá. é que tá duplicando aqui, né? Esse lado aqui tá duplicando Ó, vamos ver ali como vai ser Já vamos tentando ir pegar, boa Boa, boa Ah, pegamos, pegamos Batemos mais uma ali, e agora a gente tenta pegar Será que vai dar tempo? Não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, opa, Botar, tá. Batei, bateu, bateu, bateu, bateu, bateu 19, 19, 19, 19, boa Ai, ah, ainda é mudando ali, tem que fugir aqui pra não morrer Vamos pro outro lado e a gente vai ver Se consegue ali Dá o hit. Hum, nossa, mano. Meu parceiro ali vai morrer, mano. Não, não, não. não. Ai, morreu. Nossa, agora tem que ir pra cima agora tem que ir pra cima. Boa boa boa, boa, boa, boa, boa, boa. Bateu, bateu, bateu. Nossa, peguei, mano. Peguei a. Mano, peguei a pano no último momento. 28, crack do jogo, moleque, mano. Você tá louco, hein? Rapaziada, crack do jogo. Conseguimos a vitória. Agora, bora testar a Bi Nossa, nova Bi besouro em outro modo. Então, partiu! Vamos lá agora, então, no Pique Gema. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Lembrando que eu tô jogando com aleatórios, hein, meu amigo. Nada de time. Estamos no aleatório. Tem até um mortos ali, meu amigo. Meu Deus do céu. Bora ver o que vai acontecer. Já vamos ali tentar... Opa, uh, pe... tentei pegar, mas fiquei com receio. Voltei e peguei, hein. Voltei e peguei. Tá de boas. Deixa eu ver como vai ser ali. Opa! Bateu ali, boa, boa, matamos Matamos, matamos, boa, maravilha Agora ali do outro lado ele vai matar também Então funcionou, hein A gente dá o dano aqui pra tentar fugir Beleza, estamos com três gemitas Vamos pegar a quarta aqui porque o nosso amigo ali Tá dando aquele suporte maroto, hein Bora mais uma ali pra acabar Beleza, show de bola Show de bola Vamos bater aqui o é nosso stun Beleza, nossa, nossa, nossa, nossa Bora, bora, bora, bora Boa, boa, boa Deixa eu ver se consigo Boa ai, Mais um, mais um, mais um Boa, boa, boa, boa, boa Peguei, peguei, opa, opa Ai, ai, ai, ai Nossa, peguei Ai, caramba, não matou? Deixa eu dar stun ali pra ajudar também Boa, boa, boa Nossa, morri ali, mano Morri ali, dei, dei vacilo, mas olha Acho que deu bom lá pra nós, hein Eu tô achando que deu bom lá pra nós, hein Acabou que ajudou também, né Conseguimos as 10, é o que eu falei, né O que eu falei ali, deu bom nossa, o morte é doidão, o morte é doidão Matei ali, beleza Boa, vamos ver agora ali se vai dar bom Ah, tentei pegar antes, não deu Tá bom, tá bom Vamos ver ali, boa, mais uma batida Mais uma ali, mais uma Ui, ui, ui, ui, nossa, agora deu ruim Agora deu ruim, né, agora deu ruim O nosso humano ali acabou deixando a moleza Vamos ter que acabar logo ali Pra poder pegar as outras duas Vamos tentar acabar ali Meu Deus do céu, meu Deus meu Deus, meu Deus, boa, boa, boa, boa, boa, salvamos, consegui com o meu, com o meu mel eu ajudei, hein, com o meu mel eu ajudei, vamos tentar proteger aqui o mano, colocar aqui o stunzão de boas, beleza mano, olha que beleza, ó. olha que beleza, olha, uh, pegou no, no super dele, você viu, na bombona, a bombona acabou entrando na frente e tomou ali o meu stun, mano, que doideira, maravilha, ganhamos mais uma e agora o Maverock mandou bem, hein? foi lá recuperar lá em cima as gemas, Mandou demais galera, mandou demais Bom, vamos então fazer o seguinte rapaziada Vamos jogar a última agora E ó, não vacila Lá no meu canal secundário, o link tá na descrição A gente vai ter aí testando Jogando mais uma partida também com a Bi E também testando o Mortis né, Que eu falei pra vocês que eu ia jogar também Vou jogar lá no canal secundário Com o Mortis, usando a nova, a, o novo acessório dele Esse daqui, ó Então, já vou comprar aqui Já comprei o novo acessório E agora a gente vai testar o Mortis Lá no canal secundário também, beleza? Então é isso, rapaziada Não esquece, passa no canal secundário Dá aquele like E é claro, se inscreve lá Porque vai ter gift card pra vocês, mano Pra vocês poderem comprar a Bi A nova Bi Besouro, Ou o que vocês quiserem Então é isso, mano, tamo junto É nóis, falou Oi